O módulo 2 é um módulo que trata do tema de matética e ele foi organizado em duas unidades. A primeira unidade aborda as bases epistemológicas da matética e a segunda unidade aborda os conceitos de experiência e aprendizagem. Então, nessa videoaula, eu organizei cada unidade com quatro tópicos para comentar um pouquinho com vocês. Sobre a primeira unidade de bases epistemológicas da matética nós vamos falar rapidamente sobre o conceito de didática, o conceito de matética, é, o ator principal e o ator secundário, os papéis desses agentes no processo educativo de aprendizagem e por último vamos falar um pouquinho sobre matética e inovação pedagógica. Começando então pelo primeiro tópico abordando o conceito de didática, Nesse é, texto que está aí no rodapé do slide, é, o autor Fino ele comenta que desde o período um, que eu compreendeu os anos aproximadamente de 1950 a 1650, que é o período pós-período escolástico, né, é, houve uma mudança na preocupação em relação ao que se ensina e a como se ensina. Né, então essa transição ela foi marcada de é, por uma substituição de um, uma centralidade na dialética, que é um processo mais dialogado, né, de trocas entre pessoas, para um modelo mais é, centrado na didática. Então, que havia uma preocupação, em, em que havia uma preocupação, então, com o que se ensina e como se ensina, né. Houve uma transição também é, dos textos que eram utilizados né, para se debater alguma coisa, com uma migração de um texto geral para livro de texto. Então, nesses livros de textos começam a aparecer ideias de exemplo, é, os textos começam a ter uma organização própria, atividades propostas. Então, eles são, digamos assim, são livros que são precursores do que a gente tem hoje, chamado de livro didático, né? Nesse período em que se é, houve uma estabilidade maior da didática, o professor e a sua atividade, eles ocuparam mais o centro dos acontecimentos e o aluno ficou mais em uma posição periférica. Isso tem que é, ser dito, claro, com algumas ressalvas, né? Depende muito da visão de autor para autor, né? E também isso não significa de que uh, essa preocupação central no professor excluía a preocupação com o aluno. É só um indicativo de que o professor e as atividades do professor elas ocuparam um papel, um espaço de destaque, de mais centralidade no processo educativo, enquanto o papel e as atividades do aluno ocuparam uma posição mais periférica. Bom, no segundo tópico, que é o tópico de matética, em que a gente é, aborda agora o conceito de matética, é uma no, essa é uma nova sessão do texto que continua aí no rodapé do slide. Né? É, e aí o autor ele, ele diz, ele afirma né, que nem sempre, no entanto, o foco na didática foi exclusivo. Né? Há uma obra que ele resgata, é, publicada e escrita por Comênios, e chamada Didática Magna, publicada em 1647. E nessa obra, o autor ele indica a importância de o professor ensinar menos para que o aluno aprenda mais. E aí, num primeiro momento, a gente pode pensar, mas como assim o professor é, tem que ensinar menos para o aluno aprender mais? O professor ele, ele precisa... É, ocupar um papel mais de mediador, por exemplo, eu vou, dar, eu vou usar uma metáfora de um filme, né? Às vezes, na nossa ansiedade de que tudo der certo, a gente, às vezes, conta o final do filme antes do filme acontecer. A gente propõe um problema um para problema o pro aluno e a gente dá tantas dicas, fala tantas coisas que a gente mata, entre aspas, toda aquela é, atividade heurística de investigação do aluno, de descobrir por si próprio, né? Então... É, Comênios indica que a gente tem que ensinar menos nesse sentido, né, de falar menos, é, de contar menos o, o, a história do filme para que o aluno consiga é, ocupar um papel mais central e desenvolver por si só as atividades e ocupar, então, é, esse papel de centralidade e, e conseguir passar por todos os estágios sem que o professor fique adiantando o processo ou contando coisas, né. Então, para que a gente consiga fazer isso, é muito importante que a gente olhe para a atividade do aluno, né? Então, a gente precisa pensar, o que é que eu posso fazer para que o meu aluno tenha condições de se engajar na resolução de um determinado problema, né? Contar muitas coisas, ou dar muitas dicas, né? Falar coisas em excesso sobre detalhes desse problema, às vezes... Na nossa cabeça, pode dizer que a gente está ensinando mais, mas ao mesmo tempo que a gente está ensinando mais, pode ser que o aluno esteja aprendendo menos, porque ele deixou, é como se a gente tivesse tomado uma parte do papel e da responsabilidade do aluno para a gente. Né? Então, o conceito de matética é um conceito que indica a tarefa de aprender a conhecer as coisas e procurar a ciência das coisas. né? E para que a gente consiga fazer isso, é claro, é preciso que a gente tenha tempo. Tempo para refletir, para errar, para recalcular rotas, né? para estabelecer trocas, para agir de fato. Né? Então, para procurar, pesquisar, investigar, estudar, é, conjecturar, listar né? e fazer uma série de ações que fazem parte do processo de aprendizagem. E aí, então, a gente precisa ter também, e isso é muito importante, abertura para aprender sem ser demasiadamente ensinado. Porque, às vezes, a gente... É, conta tanto sobre a história do filme que a gente acaba condicionando o comportamento do aluno a ser demasiadamente ensinado. Então, a, a, o conceito de matética, para se instaurar, ele depende tanto de uma postura do professor quanto da postura do aluno de estar aberto a aprender, a buscar, a agir com mais protagonismo sem ser demasiadamente ensinado, como o autor coloca. Na sequência, Fino discute os papéis dos atores principais e dos atores secundários no processo educativo quando a gente é, está trabalhando dentro de um paradigma matético. Né? Então, ele começa falando que a matética é um processo individual. Então, a gente pode fazer a mesma proposta de uma atividade específica para uma turma toda, mas como essa proposta vai chegar a cada aluno e como cada aluno vai tomar ou não essa proposta para si e se movimentar para é, desenvolver o que está proposto ali, isso vai ser muito individual. Né? Ele também chama atenção para os verbos ensinar e aprender. Né? Então, o verbo é, ensinar ele é um verbo é, que tem a necessidade de um complemento. Né? Ele é um verbo transitivo. Então, quem ensina, ensina alguém. Né? Agora, o verbo aprender é um verbo intransitivo, quem aprende, aprende, então nem sempre a aprendizagem depende de uma ação de ensino, então a gente pode ter contextos em que a gente ensina sem que o aluno aprenda nada, e a gente pode ter contextos também que o aluno aprenda sem necessariamente estar sendo ensinado. Né? E aí ele, é, eu trouxe esse quadro para a gente é, observar o papel que ele atribui a professor e aluno nos paradigmas da didática e da matética. Então, no paradigma da didática, o professor ocupa um papel de centralidade e o aluno fica num, uma, num papel mais periférico. Enquanto no paradigma da matética, o aluno ocupa uma posição de centralidade, enquanto o professor ocupa uma posição mais periférica. E nessa posição periférica, ele desenvolve um papel mais de mediação. E aí, no quarto tópico deste primeiro, dessa primeira unidade, da, do módulo 2, é, o autor aborda é, sobre matética e inovação pedagógica. Então, para ele, a inovação pedagógica pode acontecer dentro de um paradigma matético. Né? Isso implica a gente promover autonomia e protagonismo estudantil, além da redefinição do papel do professor. Às vezes, a gente pensa uma determinada proposta e a gente, uh, dependendo do nosso, da nossa postura, do nosso papel como professor, a gente vai abrir mais ou menos oportunidades ou determinadas eh, oportunidades para que o aluno Uh, também integre ou seja parcialmente responsável por seu processo de aprendizagem, né, então quando a gente trabalha dentro do paradigma matético, a gente consegue é, caminhar na direção da inovação pedagógica por conta da, da, do protagonismo e da autonomia estudantil que a gente promove no estudante. Agora falando um pouquinho sobre a unidade 2, nessa unidade eu separei quatro tópicos para a gente conversar. É, o primeiro a gente vai falar de experiência, o segundo de aprendizagem, o terceiro de experiência de aprendizagem, então a gente vai conectar esses dois conceitos, e o quarto, no quarto a gente vai falar sobre matética e experiências de aprendizagem. Então como é que a gente pode falar de experiências de aprendizagem dentro de um paradigma matético? Então... Quando é, eu falo de experiência, e até coloquei uma figurinha aí com o meu avatar é, num contexto mais, é, digamos assim, menos usual, é, eu gosto bastante de me apoiar na definição de experiência para La Rosa. Né? Para La Rosa, experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca, e não o que se passa, o que acontece ou o que toca. Então, perceba que quando o autor define experiência desse modo, associando experiência ao sujeito que passa pela experiência, ele traz uma dimensão muito subjetiva para a experiência, né? Então, uma determinada coisa pode estar acontecendo, né? Só que a experiência em relação a essa determinada coisa, ela é muito particular de cada indivíduo. Então, caminhando para o contexto é, escolar, eu estou numa turma e proponho uma certa atividade. É, todos os alunos se engajam nessa atividade, suponhamos. Só que a experiência que cada aluno está tendo ao desenvolver aquela atividade é uma experiência única e diferente de todas as outras, né? Porque, com base de novo em La Rosa, é, experiência é o que me passa, é o que me toca, né? Então, a gente pode estar no mesmo lugar, passando pela mesma situação, mas tendo experiências completamente diferentes. Agora que falamos sobre experiência, vamos falar um pouquinho sobre aprendizagem. Né? É, eu comecei colocando aí ensino-aprendizagem com hífen, ou ensino e aprendizagem. Pode parecer uma, uma quase a mesma coisa, mas a perspectiva que está por trás da gente... É, usar o termo com ou sem hífen é totalmente diferente, né? muda completamente. Tem autores que usam a expressão ensino-aprendizagem com hífen e tem autores que usam as expressões ensino e aprendizagem. É, quando a gente caminha na direção de usar ensino e aprendizagem, sem hífen, a gente desconecta esses dois conceitos, esses dois processos. E aí nós podemos nos perguntar, mas pode haver ensino sem aprendizagem? Pode haver aprendizagem sem ensino? Então, dentro de um paradigma matético, entende-se que ensino e aprendizagem são processos distintos, independentes e em alguns contextos até antagônicos. Antagônicos em que sentido? Se eu estou ensinando é porque eu quero que meu aluno aprenda. Sim, mas lembra que no começo do vídeo é, eu falei sobre um, uma das é, bases da, do princípio da matética é que o professor ensine menos para que o aluno aprenda mais? Que a gente ocupe mais o papel de mediação e não o papel de quem vai é, dar muitas dicas ou então contar o final do filme antes da hora, né? Então se a gente na ansiedade acaba é, assumindo esse papel de protagonismo, fazendo muito é, um, uma ação que era para o um aluno desenvolver, a gente acaba ensinando demais e, nesse sentido, o aluno acaba aprendendo menos. Então, é nessa, nessa perspectiva que o paradigma matético, em alguns contextos, entende ensino e aprendizagem como processos antagônicos. Portanto, quando a gente está falando de um ponto de vista matético, nós não utilizamos o hífen ensino-aprendizagem. A gente entende os processos de ensino e aprendizagem como processos independentes e distintos. Portanto, a gente usa o conectivo E, ensino e aprendizagem. Agora, para falar sobre experiência de aprendizagem, eu trouxe uma, um videozinho bem curto com algumas fotos é um clipe, na verdade, sobre uma experiência de aprendizagem que a gente teve em um contexto de uma, uma, uma outra oferta da disciplina didática e matética. Então, eu vou passar esse vídeo, ele é bem curtinho e depois eu faço um comentário. <música> I'm <laughs> comentando um pouquinho sobre o vídeo, né, e já conectando aqui com o um quarto tópico, que é sobre matética e experiências de aprendizagem. Bom, o que a gente observa nesse vídeo? É, esse é o vídeo de uma atividade que a gente fez, uma oficina de escape room, que é uma, uma, uma metodologia da gente considerada ativa, né, para a gente trabalhar determinado conteúdo. Então, nessa oportunidade, nós é, estávamos na disciplina de didática e matética, em uma oferta presencial dela, e nós pegamos os conceitos da disciplina e gostaria... E trabalhamos esses conceitos em uma oficina de escape room. Então, eram quatro turmas diferentes de quatro cursos. Nós misturamos essas turmas é, em quatro salas. E a gente pegou conceitos e, e, e transformou esses conceitos em desafios. Os alunos iam desenvolvendo as atividades. E a cada atividade que o aluno... Que eles conseguiam resolver em grupo eles conseguiam destravar uma letra da senha que abria o cadeado da maleta, né? Que no vídeo a gente vê eles abrindo a maleta, né? Então, depois de conseguirem as quatro letras, eles abrem a maleta e ali tinha alguns bombons, algumas mensagens, né? É, grampeadinhas em cada bombom e tinha um desafio final. Esse desafio final era uma senha para entrar no teatro e ter a segunda parte da oficina, que era assistir um filme que tra tratava sobre uma professora, enfim, como ela lidava ali com os desafios é, pessoais e profissionais que ela ia enfrentando. Então, vejam, é, essa foi uma, uma atividade em que a gente tentou exercitar os princípios da matética que estão agora no slide. Né? Então, quando a gente... É, pensa em trabalhar dentro de um paradigma matético, a gente entende que a aprendizagem não se limita à mente. Ela precisa ser expressa externamente. Então, quando a gente propõe uma atividade que os alunos precisam é, interagir, fazer trocas, a gente acaba promovendo uma abertura a essa possibilidade de se expressar, né? De externalizar entendimentos. É, a aprendizagem, ela tem um significado pessoal, né? Ela precisa ter dimensões de utilidade e de prazer. Então, todos esses princípios, eles estavam ali povoando essa nossa proposta. né Ela precisa ter... Dimensões heurísticas, né? O que, que é a heurística? A heurística é aquele processo investigativo, né? Então, no exemplo do vídeo, quando os alunos tentam se engajar, quando eles se engajam a desenvolverem um enigma, resolver um desafio, né? É, trocar respostas, não, eu acho que é isso, não, mas pensa, o autor fala tal coisa, né? Então, tudo isso faz parte de um processo heurístico, um processo de investigação. É, um outro princípio, diversidade e personalização da aprendizagem flexibilização do currículo. Então, dentro dessa proposta, o aluno, ele acaba tendo a flexibilidade de ir no seu tempo, no seu espaço, como ele tem a oportunidade de trocar, isso traz é, para a experiência um aspecto de personalização, porque aquilo foi pensado de modo a ter espaço com que ele tenha o tempo dele, que ele possa tirar as dúvidas dele, é, procurar é, espaços, né, é, em que ele se sinta confortável para é, desenvolver determinado determinada ação, né, e isso acaba culminando em um currículo mais flexível, né, porque a gente consegue pensar, é, vejam, nessa experiência de escape room, a gente pode pensar as, as perguntas de acordo com as dificuldades que a gente foi sentindo da turma ao longo das aulas anteriores, né, dos encontros anteriores. Então, isso traz muito essa questão da personalização, é para aquela turma, para aquele contexto, é para aquele momento, né, é, e aí o autor, depois de trabalhar com os princípios da matética Ele vai finalizando, é, questionando assim né? Se o maior é, objetivo da educação é a aprendizagem Por que se fala tanto em ensino e tão pouco em aprendizagem? Tanto sobre didática e tão pouco sobre matética né? Por exemplo, quando a gente está num contexto de planejamento A gente fala plano de ensino né? Às vezes a gente fala processo de ensino, então a palavra ensino, ela tá muito mais presente culturalmente e historicamente nos processos educativos do que a palavra aprendizagem muitas vezes, né? Então, a, o conceito de matética é um conceito que faz um convite para a gente, para a gente olhar mais para o processo de aprendizagem, para a gente pensar mais no processo de aprendizagem, nas atividades, nas ações do aluno, que é quem vai exercitar esse, essa ação de aprender, né? E aí, finalizando agora, né, esse vídeo e essa aula, é, eu trago alguns é, dois recortes é, de dois dos textos-chave que a gente trabalhou aqui nessa aula, né? É, o primeiro fala sobre a experiência, né, que é o texto de La Rosa. Ele diz o seguinte, que o sujeito da experiência se define não por sua atividade, mas por sua passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade e por sua abertura. Trata-se, porém, de uma passividade anterior à oposição entre ativo e passivo. Porque muitas vezes a gente usa a palavra ser passivo com uma conotação ruim, como se fosse algo ruim, né? Mas aqui o Lula Rosa está convidando a gente a falar de passividade, que não é a passividade que é o oposto de ser ativo, né? de, ou, ou seja, de não ter ação. Mas é uma passividade feita de paixão, de padecimento, de paciência, atenção, com uma receptividade primeira, como uma disponibilidade fundamental, como uma abertura essencial. Então é essa passividade que é se estar aberto à experiência, né? porque essa abertura depende de quem passa pela experiência, depende do aluno, né? Além disso, é, a gente entende que o processo de aprendizagem visto como uma experiência está em sintonia com o conceito de matética. Porque quando a gente olha para a aprendizagem como experiência, a gente considera, então, essa abertura, essa passividade, essa paixão que o La Rosa diz, né? E isso já é, é mais do que meio caminho para a gente instaurar um paradigma matético porque aí a gente consegue exercitar aqueles é, princípios da investigação, né, da autonomia, da personalização, que a gente discutiu no slide anterior. É isso, então, pessoal. É, com essa última reflexão, eu finalizo essa videoaula e desejo a todos ótimos estudos. Até mais.